Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Hoje nós vamos bater um papo com o presidente da Câmara Municipal de Itabuna, Aldenis Meira, com quem nós vamos buscar as informações relacionadas a todo esse processo legislativo, como é que anda né, a atuação da Câmara, como é que ele, como presidente, analisa o desempenho do conjunto dos vereadores, como é que está a relação do poder legislativo com o atual prefeito Cláudio Evani Leite, em que a Câmara poderia contribuir, falhou, é, onde a Câmara acertou nessa relação com o poder executivo, enfim, nós vamos tentar destrinchar nesses próximos momentos informações que talvez é, possam ser é, liberadas pelo presidente, que nós sabemos que nessas entranhas da política nem tudo pode ser transparente. Mas conhecendo o Aldenis, como já sabemos, eu não tenho dúvida que ele não tem nada a esconder, então vai ser um papo muito esclarecedor que vai levar para o telespectador a informação precisa sobre o que é ser vereador e como está é, a realidade do poder legislativo aqui em Itabu. Eu quero começar saudando o Aldenis Meira e de, de primeiro perguntar a ele é, quem é Aldenis Meira por Aldenis Meira. Olá, Val, olá é, telespectadores. É, Aldenis Meira é um assentado na área de reforma agrária, um agricultor, filho de agricultor, é, meus pais moram até hoje na cidade de Brumado. Meu pai faleceu ano passado, mas eu vim para aqui, para essa região, bem jovem. É, militei em movimentos sociais, movimento pela reforma agrária, sindicatos, militantes da CUT, da FETAG. É, hoje eu sou assentado na área de reforma agrária, aqui em Tabuna mesmo, projeto de assentamento do Manuel Chinês tenho dois filhos Pedro Sol e Alice Lua Pedro tem 15 anos Lua tem 10 casado Marizane Mendes que é advogada minha esposa é, e estou vereador pelo segundo mandato né primeiro mandato no primeiro mandato e fui reeleito reconduzido agora para um segundo mandato que iremos assumir se Deus assim quiser no dia primeiro de janeiro então, Aldenes, em rápidas palavras, é isso, é o perfil de Aldenis Meira, um militante social. É isso, o Aldenis, é a política. A política sempre foi sua paixão ou você entrou por conta de envolvimento nesses movimentos sindicais? O que fez você entrar na política? É, a política por si, eu acho que sempre foi minha paixão. Eu, eu porque desde que a gente, desde que de pequeno, ainda na cidade de Brumada, eu militei nos movimentos estudantil, né, no sindicato, depois saí do movimento estudantil no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de, de Brumado, ainda jovem. É, então, eu sempre militei. Então, isso aí, para mim, é política também, né? Agora, a política partidária, e aí também sempre fui militante da política partidária. Eu, com os 14 anos, ainda jovem, tinha aquelas filiações, que não era filiação para a Justiça Eleitoral, mas era filiação interna do partido. Eu me filiei ao PCdoB, ainda aos 14 anos. Eu, eu tinha acabado de sair da clandestinidade, o partido, em 84. 84, por aí. Então, então, assim sempre gostei de, de, de política. Vim para essa região aqui que eu estou dizendo, militando na, no movimento social e continuei filiado ao mesmo partido. Foi quando a, a, na, na eleição anterior, de dois, de, aí eu não sei precisar os números, mas assim, eu, eu fui, a primeira eleição minha, elei para vereador, tive 700 e poucos votos, não me elegei Aí na segunda, que foi essa agora, consegui a eleição, e, e fui para a terceira, e que a gente sempre, graças a Deus, a gente sempre aumentando, né 700 votos, na segunda 1.470, e agora 1.852 votos. Então, eu acho que tenho, temos dado, num período em que há uma descrença da população para com os políticos, a, nossa, a gente tem tido uma ascensão na questão da aprovação popular, da votação do povo, eu acho que isso é bom, isso demonstra um pouco que as pessoas têm é, apoiado, têm é, validado o nosso trabalho. É, a gente percebe que no PCdoB você é quem mais tem se destacado nessa crescente votação de uma eleição para outra, por exemplo, o deixo Magalhães na última eleição acabou tendo quase que metade da votação que obtivera há quase 20 anos atrás, quando também foi candidato a prefeito. O Jair Araújo teve a votação menor do que a que elegeu em 2012. Entretanto, como você mesmo afirma, suas votações têm sido cada vez mais crescentes. A que você é, acredita esta situação? É, não, cada qual, cada, cada qual, né? Eu, eu, a minha, eu, eu acredito em a gente ter sempre mantido a palavra, a gente tem sempre buscado é, cumprir os nossos compromissos e, e temos buscado ampliar nosso leque de aliança também, porque a gente, eleição, ainda que seja para vereador, mas ele é necessário que você faça alianças, que você busque lideranças que lhe apoiem, é, que você cumpra os acordos feitos com essas pessoas. Então, eu acho que isso tem nos credenciado. E aí a gente... É, agora, o fato da, da, da votação do, do Davidson e do próprio hoje o partido, ele, o Jário, ele perdeu algumas bases. assim ele, ele, Algumas pessoas que estavam com ele, como Vicente e tal, outros foram candidatos, então isso acho que dificultou um pouco o Jair. ele tem uma base consolidada também, o Jair tem uma base consolidada no, no sindicato dos... dos na, na, no público dos comerciários, né? Com relação à, à votação de Davidson, eu acho que foi o voto útil também do, do Mangabeira que acabou subtraindo o voto tanto do Davidson como do Geraldo, entendeu? e essa camada de classe média e tal, acabou migrando esse voto para o, o, o, o, o Mangabeira, como um voto útil. Né? E, e a, a própria crise, porque passa as esquerdas, o PT principalmente, mas acaba respingando em todas as esquerdas, essa crise acaba também, acabou também, eu acredito, é, respingando. O, o, o, a candidatura do Davidson também estava é, vinculada à, à, à gestão municipal, que não ia bem, não estava bem avaliada, em que pese eu acredito que tenha feito grandes, tenha feito, tido grandes feitos é, a gestão do, do, do Vânia agora ele não soube divulgar não soube comunicar é, eu acho que não não comunicou mas o fato é que independente de qual seja a causa o, o, o, o governo estava mal avaliado né mal avaliado e, e o vínculo da candidatura dele só o governo acabou acho que puxou para baixo em relação à Câmara Municipal qual a avaliação que você faz é, desses vereadores que estão chegando, né, do conjunto dos próximos 21 vereadores, considerando inclusive alguns que, que, são, que serão vereadores pela primeira vez, é comparado a essa legislatura atual? Qual a avaliação que você faz? É uma avaliação muito, muito parecida, porque a, a, a, a, a atual é, teve uma renovação de mais de 90%. Né? A gente só teve um, um vereador que foi reeleito. Os demais foram totalmente renovados. Então foi uma, foi uma Câmara totalmente nova. Esta agora não foi uma Câmara totalmente nova, mas houve uma renovação de dois terços. Né? Então são pessoas novas, isso é bom, oxigena. A Câmara de Vereadores, o Legislativo, precisa desse oxigênio. Ao mesmo tempo que também é, precisa de ter aqueles que já têm tarimba, né, que já é mais conhecido, pra, também, porque já conhece o, o processo legislativo. A gente acabou que, na nossa, na nossa gestão atual, o primeiro, no, logo no início, a gente ficou ali conhecendo a máquina, né? Eu, já que não tínhamos ninguém experiente, o mais experiente que tinha ali era, era o, o, o Rui, o, o, o Júnior Brandão também, que já tinha sido vereador, e só Nath Monteiro e, e, e Glebão, teve uma passagem meteórica pela, pela Câmara anterior, mas não, não tinha essa experiência. Hoje a gente já pega uma Câmara que tem sete vereadores que já experientes, dos novos que vêm. Os que também já tem, já passou pela Câmara, o, o Ricardo, o Beto, o Beto já Beto, passou, Beto, né? Beto, Milton, Gramacho. Milton Gramacho. Então, é uma Câmara renovada, mas não são de atores novos. São atores já, já são figurinhas carimbadas, digamos assim. Já são pessoas conhecidas daí que conhece a máquina da Câmara. né? E isso é bom, isso é bom, porque isso vai facilitar o debate, o diálogo, o conhecimento da o regimento, eu, eu percebi nos novos, muito interesse em conhecer o Guinho, o Ninho, o, o Alex, o Júnior, conhecer, de buscar, de buscar o regimento interno, de conhecer a, a estrutura da Câmara, e a gente tem colocado isso à disposição de todos eles, né? É, então isso é bom, eu acho que nós vamos ter uma boa legislatura, uma boa Câmara, tem, pode ter alguns ou outros problemas, né? É, é, é, é muito bom que os vereadores meçam bem as palavras antes de falar é, a, gente, a gente tem tido alguns problemas nessa legislatura assim de, de, de falta de decoro, a gente tem buscado antes de implantar a sindicância com, com o conselho de ética, a gente tem buscado conversar com, com os colegas, fazer retratação e tal, teve uma colega mesmo que falou, a, uma asneira lá falou, nessa gestão, a gente ó, na próxima sessão a senhora vai pedir desculpa se desculpar e para que a gente não possa tá, evitar esse negócio de estar tá buscando fazer e levar para código de ética e tal. E, porque você sabe que a quebra de decoro parlamentar acaba vinculando até na perca do mandato. entendeu E a gente... Mas a gente tem sempre buscado. Então, o que eu... Peço a esses vereadores novos, principalmente os novos mesmo, não os, os outros já são conhecidos, mas os novos, que meçam as palavras, que se coloquem com, com sabedoria. Então, todos têm, eu acho que vamos ter uma boa Câmara. O é, na, na gestão de 2012 a 2016, nós tivemos alguns escândalos, inclusive com o vereador preso, com a Polícia Federal na Câmara. É, foram é, tempos de muita dificuldade para a imagem do Legislativo. Mas de 2012 até os tempos atuais, nós não temos conhecimento de nenhum escândalo, de nenhum problema a ponto da Polícia Federal estacionar os veículos ali no, no, na Câmara, na proximidade da Câmara. Mas tiveram esses problemas de ordem interna, né? de, de, de, de diálogo, buscando uma solução. Enfim, é, você acha que essa imagem diferenciada do poder legislativo atual contribuiu para que um terço, dois, um terço do, dos vereadores fossem reeleitos e não houvesse uma replicação de apenas um sendo reeleito, é. em decorrência justamente desse, dessa situação de escândalos ocorridos na, na gestão anterior? Não, são, são casos diferentes. Na, na anterior, os escândalos contribuíram para a reeleição. O pessoal rejeitou todos aqueles que lá estavam e quiseram novos. Eu avalio que essa gestão foi diferente. Alguns, alguns vereadores atuais foram candidatos, mas assim já de toalha jogadas, assim, no... no, no a gente sentia que não, não tinha esforço nele, faltou um pouco de vontade daqueles de serem candidatos. De fato, outros nem candidatos foram, é o caso do Dr. Carlos Coelho e Carlito do Sarinha, que nem candidatos foram. Então a renovação se dá um pouco por isso. Se dá um pouco também. a Hoje o fenômeno foi outro, foi um fenômeno nacional onde as pessoas estavam dizendo não aos políticos é, tradicionais e buscando eleger os representantes de base. Isso aconteceu no Brasil todo, não foi só em Itabuna. Você vai para o Rio, você vai para qualquer lugar que você vai, você vê que as pessoas li mais ligadas, à mais direto da população, o, o presidente da associação de bairro, o, o líder comunitário, esse foi o que teve a votação e teve a eleição. Em Itabuna teve um caso específico que houve uma... Uma, assim, uma expertise de alguns partidos, o PHS mesmo foi um deles, o, o, o partido do, o, do pastor foi o meu PT, PTC, PTC de, buscou formar chapas também, onde fossem chapas leves, digamos assim, onde possibilitar a seleção de, de vereadores, foi o caso todos os dois fez dois. O PRB ia no mesmo caminho e faria também os dois, o PRB, PRB não, PR, PR estava no mesmo caminho, já estava com a chapa montada assim como o PSD também estava com a chapa o PDT montada. também, estava é, com a chapa montada para fazer com, com, pique, com baixa votação então nós tivemos vereadores eleitos com 600 votos, 700, 800 votos né? quando comum para uma cidade do porte de é né? 1.500 acima, menos de 1.500 não se elege 3.000 votos aí é, você vê as cidades outras aí é que a votação é sempre maior você vê que a cidade menor que Itabu, na Brumado. Meu irmão lá teve mil e tantos votos, não se elegeu, né? Então, a, o fato é esse. Eu acho que esses foram diferenciais. Foram diferenciais. Né? For, foram diferenciais. E, aqui, e aqui na Câmara, eu acho assim também, com relação a... Você coloca esse negócio de escândalos e que, houve, que houveram na passada. Essa a gente buscou evitar. Eu acho que os escândalos foram produzidos da própria Câmara. Primeiro que foi uma... Uma aberração que fizeram na Câmara, com consignados, com farra de diárias e tal. Houve mesmo essa aberração. Mas, para além disso, houve uma briga interna que um ficava levando para o outro. Na minha gestão não houve, salvo uma vereadora que levou um caso para o Ministério Público lá da Câmara, que acabou dando em nada, ela... A gente respondeu à altura e tal, mas não mais não houve esse negócio de você estar buscando a justiça, o Ministério Público ou, ou mesmo a imprensa para estar denigrindo a imagem um do outro. Houve esse respeito é, nessa, nessa parte, a gente buscou sempre o diálogo. E, outra, e outro fato é que a própria gestão da Câmara não possibilitou isso. A gestão da Câmara foi uma gestão diferenciada. Quando nós entramos lá, na primeira coisa que nós fizemos o quê? portal da transparência, que é lei, que é obrigação nossa, não v tinha. Vamos fazer o seguinte, é, no próximo bloco nós vamos destrinchar um pouco esse diferencial. Como foi o modelo do Aldenes Meira à frente né, da, da, da Câmara, quais foram as inovações, okay. a transparência, enfim, as atividades que, que levaram até a comunidade, realmente essa imagem de muita aberta, de flexibilização para o acesso. Enfim, toda essa situação nós vamos buscar no próximo intervalo, é, tirar essas informações. Mas o, o, o próximo bloco é coisa muito breve para chegar, porque é um pelar impecável. <risos>